Nossa senhora, Meu Deus. Ah, bom. chegou a olha, chegou a me Fala, galera. Eu sou o Thiago Francão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova trazendo para vocês. Hoje estamos aqui na fazenda abandonada, né, Thaís? Isso mesmo. Aqui é conhecido como a fazenda do leiteiro. Aqui nessa fazenda, pessoal, o... a turma que morava aqui, o rapaz e a mulher dele... Eles criavam vaca para leite, né, Thais? É isso que fala? É, uhum. né? Tirava leite para poder vender. E deu fazia uma... Fazia queijo, é, né? Fazia queijo. Eles mexiam com essas coisas de leite. Eles tinham as vacas deles que tiravam leite, faziam queijo, vendia leite. E teve um, um certo dia que deu uma doença nessas vacas deles. E elas morreram. E eles foram entrando em dívida, não conseguiram Parece é, que eles mais gastaram manter, bastante é. com, com elas, com Sim. medicamento veterinário, mas não conseguiu... Que ela sobrevivesse e, e eles não conseguiram se manter Porque eles, a renda deles era de, desse, dessas vacas né Que eles Sim. tiravam os leites E eles acabam entrando em dívida E o rapaz ele acabou ficando meio que em depressão E ele pegou e deu um tiro na própria cabeça E se matou E, e o pessoal que passa aqui na estrada Fala que sempre vê o leiteiro na janela Sempre né, vê já. o leiteiro Eu não sei o que aconteceu com a mulher dele Se eles tinham um filho, eu não sei Mas a casa está abandonada E dizem que vê o leiteiro aqui na casa Sinistro, né, Sinistro, cara? E ó, pode ver um local bom, né, cara? Sim, olha Passado isso. Assim. E ele tá preparado para explorar? Vamos, Vamos ver por... se tá aberto? Vamos. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Thaís, tá pelo que eu tô vendo, tem uma porta que... Vamos ver aqui por aqui dentro primeiro, depois a gente.. É só, ver só tá mostrar aberto. aqui pro pessoal, ali deveria ser alguma parte das vacas, ó. Sim. E ó, tá tudo estrela, faz tempo tá. do jeito, hein? Aham, uhum, tudo caindo. Oh, ai, ah, é uma outra parte é, aqui. É, acho que é duas casas. Será que ele tinha... Opa. Que? Ah, Marimão. Será que aqui era onde ele fabricava? Não sei, vamos ver aqui pra ver. Ah, nossa, é oh. de... ah eu acho que aqui era onde ele fazia os leites, ó. Com a porta pra cá, pra ver o das vacas. Uma carteira. Uhum. Ah, ah, aqui que ficava as vacas, Thaís. É, talvez eles tiravam Essa parte aqui, aqui. aqui. Pessoal, aqui ficava as vacas, ó. Que provavelmente era onde eles tiravam os leites das vacas. Ali tem tipo um curral ali, alguma coisa assim. Caramba, e o pasto é por aí, né, Thaís? É, o pasto em volta. É pasta, ó. em tudo volta, né? Assim é, é. E aqui, vamos ver ali essa vamos parte ver. aqui. Ó, tem um corredorzão aqui, ó. Talvez é onde guardava depois. Tá com né? lanterna? Tô. Tô sem lanterna o um banheiro porque eu acho que eles moravam naquela parte da frente ali e aqui é onde eles trabalhavam e guardavam talvez as coisas ah pode ser que um quarto uma coisa assim então guardava as coisas. é uh, talvez eles guardavam as coisas que eles usavam e, sei lá porque não tem aquela cozinha ali direto pro coisa sim nossa Thiago, olha o tamanho do caixa de abelha na janela ali sério Aham. Uhum. A beira é marimbondo, tá? Olha! Cara, é mesmo? é Caraca, olha o jeito que é onde elas construíram, gente. E elas podem entrar por aqui, tá? É. Nossa, olha. Ó, chegar. talvez um quarto deles eles guardavam pronto, né? E depois é. o outro eles guardavam... o processo, esporte, né? né? É. Talvez eles faziam os queijos aqui. É, com certeza. Aqueles eram onde eles fabricavam. Tá caindo tudo, né? ver é aqui. Uma bo... Aqui é uma das botas deles, ó. Abre. Ah, é dele, ah, será que era é aqui que tá a casa dele? É lá do outro lado ali, ó. O caixa. Abre hein? Ó, uma boa toma. aqui se sua cabeça no marimbó. Ixi, Maria, tem um tomar claro. cuidado, tá? Essa casa aí. É aí onde era a casa dele, né? Aqui era onde ele morava, né, eu acho. Porque ali eu acho que era onde ele fabricava. É. Tá bom licença, licença, tem móveis ainda tem Cuidado que vai cair tudo, amor, você vai abrindo Tem umas coisas, que tem nome. O a pessoa que passou essa lenda aqui para nós falou que depois desse acontecimento, hum. é, alguém tentou morar aqui, mas ele não sabe se realmente moraram ou não. Isso aqui tem, ó: Ficha de registro de vacinas das vacas. Das vacas. Ele falou que ele tinha ouvido, né, amor, comentário que ia se mudar uma família aqui, mas ele não sabe se mudou ou se não mudou. Eu acho que não. Eu também tô achando que não, cara. Uma casa boa, né, cara? Boa, boa. Casou na boa, gente. Jogo de armário planejado? <risos> é. <risos> planejado. Que era a cozinha. Cozinha. Cozinha? Sala? Junto aqui, ó, bonitinho, ó. Mármorezinho aqui. Dois quartos. Quarto quarto pequeno. Provavelmente talvez eles poderiam ter filhos. É. é tem uma. rabisco na parede, ó. De coisa de Ai, mas tinha uma criança. mas vai ter um não criança. Umas patinhas. Um banheiro. Banheiro também não é muito grande, não, amor, ó. Ó, é. ah, tem cor de cabelo aqui. Ih, ó. Acabou? Caraca. Ah, é por que você acabou? Tava com a bateria? Estranho. Aí, ó. Não. Piscando, tá piscando. Ixi, amor, será que já é alguém assim, não? Parou de novo? Não. Não? É, eu. Outro quarto. Aham. Uhum. O que é isso? Uma cama? Então. Nossa, estranho, né, amor? Olha, Sim. aqui ó, era tudo, ó, ali também tem um barracão, ó, aqui era tudo pasto, e ali é onde ficava os, aqui eu acho que era uma garagem, é bem grande né amor, ah. bem grande esse local, bem aqui. grande, o que, que você achou do local? Eu achei sinistro, cara, é, se for verdade isso daí que foi falado pra nós, a gente teria que vir uma noite, de... É. dia de noite que investiga. Ele se matou, na verdade, então por causa de depressão, né? Entrou Sim. em dia, acabou entrando em depressão e acabou tirando a própria vida aqui na, na casa, no, no sítio dele, né? Uhum. Não sei, talvez isso aqui foi para justiça, então, alguma coisa. Quantos não vale aqui, né, cara? Vale. Com essas construção, tudo boa, com o pasto, né? Porque deve ter, o pasto deve ser grande também. E há muitos relatos que vê leiteiro aqui dentro da dessa casa. Ele era conhecido como leiteiro, né, Thaís? Uhum. O de leiteiro, né? E então, pelo que a gente entendeu aqui, provavelmente ele morava aqui nessa parte. E ali naquele fundo ali era onde eles trabalhavam. Eles trabalhavam, vou fechar aqui, né? É. Aqui. ó ali ó dá tudo indício que é onde ele trabalhava, porque ele dá direto dentro de um barracão sim. que Aonde? provavelmente a gente ficava ó, eu acho os que eles garra, tiravam né? os leites lá faziam os queijos pegavam uhum. leite vendia e é grande amor olha e aqui a ó ali tem os arquivos da, das vacinas das vacinas, amor olha aqui a altura que o mato tá, Não, cara tá muito alto cara isso aqui deve ser na, dessa altura assim ó sim é Tá muito alto. Que isso, né? vamos tirar uma nossa thumb aqui e partir para outra exploração que nós partir temos. Partir para outra exploração que hoje o dia promete. Se você gostou, deixa muito like. Se você não for inscrito, você tá perdendo. Se inscreve no canal ativa o sininho de notificação porque todo dia tem vídeo novo aqui nesse canal. Tamo junto, é nóis, falou. Fui!